Olá, tudo bem? Eu estou aqui para contar uma novidade. É que o hashtag Casalibras agora está de cara nova. Olha só, como ficou lindo, não é mesmo? E também estamos de casa nova. Mas casa nova, como assim? É que agora nós temos o nosso próprio canal no YouTube. Aqui no canal audiovisual TUSP, vocês continuam acompanhando as postagens de vídeos do portal SUS. Vocês podem acompanhar ainda aulas abertas do curso TUSP, vídeos sobre surdez, vídeos sobre libras e muito mais conteúdos que vão continuar sendo postados aqui. Mas para acompanhar as novidades do Projeto Hashtag Casa Libras, vocês precisam se inscrever neste novo canal, olha só. Inscrevam-se e ativem o sininho, assim vocês vão conseguir acompanhar as postagens de materiais didáticos, de contações de histórias que serão realizadas neste novo canal. Ah, e também aproveitem para seguir a gente no Instagram, anotem o nosso arroba, Espero que vocês gostem dessa novidade. Tchau!